Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meu caro, hoje eu quero te mostrar um imóvel fantástico, algo raro no Brasil, uma mansão suspensa, magnífica, que você não vê todo dia. Quero que você deixe aquele like, se inscreva no canal, se gostar e vem comigo conhecer essa obra de arte aqui em Gramado, na cidade mais apaixonante do Brasil. Então gente, acabei de sair do elevador Vou entrar na mansão mais linda de Gramado A porta está se abrindo para você, meu caro Esse aqui é o meu colega Antônio, os corretor aqui de Gramado é, Antônio, vamos mostrar essa belezura de imóvel Isso aí, Gio. seja bem vindo a essa linda mansão suspensa Gente, olha o tamanho desse living, sensacional Deixa eu te contar um pouco mais desse imóvel exclusivo, tá? 320 metros de área privativa Quatro box, quatro suítes, sala de cinema, banheira de hidromassagem, piso aquecido em todo o apartamento, tá, gente? Uh, ele tem ar-condicionado por uh, central aqui, gente. Outro detalhe muito importante que esse imóvel tem, que diferencia dos demais, ele é uma cobertura, então ele tem uma posição solar leste, norte, oeste e sul. Piso porcelanato 1,20 por 1,20. Vamos, Antônio, explorar esse imóvel comigo? Vamos lá! <risos> Vamos lá. <risos> Olha só, gente. Eu tô aqui no Living, atrás de mim aqui tá a cozinha, cara. Não sei nem para que lado que a gente vai aqui. Vamos começar pelo Living aqui, Antônio, mostrando para eles aqui. Olha só, uh, essa cobertura, como ela é o último andar, ela é a união de dois apartamentos praticamente, tá? Então nós temos três elevadores que acessam diretamente essa cobertura e os três por biometria. Aqui acessa a área social, um elevador acessa a área priva, privativa, que eu vou te mostrar, né? E outro elevador acessa, ali atrás, gente, ó, a área de serviço. É um imóvel diferenciado, é um imóvel fantástico, eu vou dizer pra você que é um imóvel mais luxuoso de gramado à venda meu cara e junto da rua coberto como foi no início do vídeo perto de tudo gente olha esse living aqui gente quantos metros tem esse tapete aqui Antônio tem uns 30 metros quadrados de tapete feito exclusivo para cá olha o tamanho desse tapete aqui gente esse tapete é tamanho de um apartamento de um quarto olha só Aqui a gente tem uma lareira a lenha, já vou lá te mostrar, revestida ali com mármore. Aqui uma televisão de 86 polegadas, rebaixamento em gesso, tem som em todo o apartamento, tá gente? E, aliás, o apartamento tem automação também, você pode abrir cortina, fechar tudo pelo celular. E além de tudo isso, você tem uma sacada gourmet maravilhosa. Olha a vista que a gente tem para fazer no churrasco aqui, gente. Olha só, a churrasqueira. Aqui a gente tem uma cervejeira. E olha só essa vista, meu caro. Olha que linda essa vista para o Vale do Quilombo. Ali, gente, ó, é o Vale do Quilombo. Aqui a gente tem uh, a pizzaria famosa. Aquela pizzaria do Jack Sparrow. <risos> a, pizzaria, a pizzaria cara de mal. Gente, a localização é sensacional do lado da Rua Torta, pertinho da Rua Coberta. É um ponto turístico, é um imóvel, gente, que não tem a vida no Brasil. Um imóvel com tanto glamour como esse, né? Gramado já é uma cidade altamente conhecida, glamourosa. Nossa, olha o churrasqueiro, gente. Olha que lindo, ó. Aquele churrasco de carne gaúcha que não tem pra bater. Aquela torneira estilo monocomando, estilo cantor casual. Aqui pra você ligar o som, tá, gente? O ambiente aqui da, do living E vamos desfrutar demais desse belo imóvel juntos, gente Vamos lá? O vídeo já recém começou e esse vídeo vai ter mais de uma hora <risos> Não, tô brincando, tá, gente? Ó, aqui no living, gente, ó Tudo cheio de espelho aqui Toda a volta aqui Dá uma amplitude maravilhosa aqui pro apartamento Pra cobertura, né? Deixa eu te mostrar aqui a lareira Olha só Olha que legal, gente, ó Aqui, todo revestido, ó esse aqui é o, é o Branco Paraná, se eu não me engano. Olha que legal, gente, as portas de alumínio, gente, ó. A lareira, ela, pra não dizer que nunca foi usada, ela foi feito um teste só pra você, meu cara. Então, você pode vir aqui tacar-lhe fogo, meu galo. <risos> tacar fogo, Marco, velho. <risos> Na lareira, né? Olha só que linda, gente. E é, olha só, tô no canto aqui da sala. Tá... Olha, gente, sensacional. Você sabia que tem mais de 100 metros só de living aqui? Deixa eu te mostrar agora a parte da cozinha. Olha essa estante maravilhosa, gente. Olha, olha essa televisão aqui. 86 polegadas e uma TV inteligente, porque ela assiste o canal do corretor Diego. <risos> ah, ó, O sistema de som tá aqui. Olha só, vem cá. Aqui a gente tem papel de parede, gente, ó. Em todo o apartamento, praticamente. Olha só que legal isso aqui, gente, ó. Esse móvel estilo Luiz XV. Cara, isso aqui custa mais de 60 mil reais E tem outro detalhe aqui que, que é caríssimo Que é exclusivo, único que eu quero te mostrar Além do tapete, além dos vasos murano Ó, isso aqui é vaso de murano Isso aqui são um, um luxo de pedras de cristais, gente Olha que lindo Ali abajur de murano, lá também é murano E olha esse relógio aqui, gente Olha que lindo esse relógio esse relógio também, meu caro, custa mais de 60 mil reais, sensacional. Gente, você deve estar perguntando o valor desse imóvel, né? O valor é sob consulta, você que tem interesse, chama a gente que a gente conversa, tá bom? É um imóvel que tem poucos, muito poucos uh, corretores imobiliários vendendo, então o proprietário exigiu uma exclusividade, então nós não vamos passar o valor aqui por consulta. Ó, oh, o relógio acabou de tocar. Sabe o que quer dizer? É hora de você anotar aí o telefone do corretor e vir ver esse imóvel. <risos> Olha que lindo, gente. Olha que sensacional. A gente tem uma bancada aqui, gente. Quatro banquetas. Uma ilha americana. Aqui tudo é todo, toda a parte de mármore aqui é tudo cinza absoluto. Aqui a gente tem duas adegas para você colocar o seu vinho, na certo? tem que tomar aquele vinho maravilhoso, né, gente. Uma ilha com cooktop exaustor aqui, central. E aqui nós temos mais uma churrasqueira com uma paigeira, gente. Olha que lindo. Você que curte um churrasco, ó. Você, paulista, que adora fazer aqueles bifes. <risos> Aí está a chapa, meu caro. Né? Está a sua paigeira, na verdade, né? Gente, olha o tamanho dessa cozinha. Temos ali uma lava-louça... Cinza absoluto, armários aqui totalmente espelhados, gente, ó. Ali a é nossa torre quente, forno e micro, já vou te mostrar. Não vou abrir muitas coisas aqui, porque o imóvel é particular, como eu falei. É um imóvel exclusivo para pessoas exclusivas. Ó, torre quente, micro, forno. É uma geladeira aqui, gente, uma Electrolux. aqui eu acho que é uma Side by Side Home Pro. Olha que linda, gente, ó. E aqui, meu caro, vem cá, peraí, antes de mostrar, deixa eu te mostrar o lavabo, olha que lavabo lindo aqui, gente, olha só, papel de parede, mármore aqui, olha que legal esse teto, gente, lindo, né, lindo demais esse lavabo, olha a torneira, a torneira, monocomando também, e agora sim, vem cá que eu quero te mostrar, aliás, deixa eu te comentar, os móveis são todos de laca alto brilho. <risos> agora deixa eu te mostrar aqui a área de serviço você vai se surpreender aqui também nesse cantinho vem cá olha só armários aqui até aqui papel de parede tá gente aqui nós temos duas máquinas aqui entrada de serviço do apartamento tá aqui a gente tem mais uma pia mais armário ali aqui a gente tem um dormitório de serviço que pode ser a quinta suíte também um espaço bom até um dormitório de serviço gente papel de parede olha que lindo isso aqui aqui a gente tem uma vista da frente aqui do, do da cobertura ali é o tênis clube tá gente para você se localizar se gosta de jogar tênis é só atravessar a rua e você vai lá ensinar o pessoal a jogar tênis né <risos> olha só aqui é o banheiro então de serviço com box e aqui meu caro tem mais esse espaço aqui que você pode transformar no que você quiser aqui a gente tem então Uh, o boiler da água quente, né? E aqui do lado a gente tem um detalhe, deixa eu te mostrar. Ó. Deixa eu virar a câmera aqui de ó, Aqui a gente tem um sistema de aspiração central. Você conecta né, a mangueira lá no seu dormitório e ele vai aspirar. A sujeira vem pra cá. É sensacional, estilo americano, isso aqui. Gente. Poucos imóveis tem, sabe? Eu já filmei muitos imóveis de luxo. Aliás, nós estamos chegando a quase mil vídeos, gente. Muito obrigado aí por você assistir. Deus abençoe. Hein? E poucos imóveis têm aspiração central. E agora sim, vamos para a parte privativa. Olha que lindo esse living, cara. Nem dá vontade de sair daqui. É, gente, depois o cara tem que ir para casa, né? <risos> vamos lá, né? Nossa casa tem que ser um lugar prazeroso para gente, né? Vamos lá, ó. Aqui é a porta de entrada, gente. A porta é com biometria. E a porta de entrada, toda ela, gente, ela é espelhada até a porta. Olha que legal isso aqui, gente né? Sensacional. Aqui na entrada da porta, nós temos umas, um estilo de arandela diferente, olha. Aí. Sou curioso, tá? Ferro, gente. Legal, né? E aqui então nós chegamos no cinema da casa ou na sala íntima. Lembra que eu falei a parte privativa, a sala íntima? O outro elevador sai aqui, ó. No final eu te mostrei o elevador de serviço, mas o outro elevador sai aqui, né? Diretamente no cinema então você pode convidar os seus amigos para assistir um filme então já sai direto no cinema já tem pipoca já tem tudo aqui né <risos> sai direto na área do cinema deixa eu te mostrar aquela lá é a suíte master fica até o final que você vai ver comigo vem cá <risos> deixa eu te mostrar a suítes aqui ó vamos cá vem cá vamos lá ó essa aqui é uma suíte linda, maravilhosa de casal Uma suíte com posição solar norte, só da manhã Bem iluminada, bem arejada Piso vinírico, aquecimento central aqui do piso, gente, ó E aquecimento central também do ar-condicionado Não tem split, não tem ficar com controle Você liga tudo pela automação ou pelo botãozinho aqui do lado, ó Tanto o ar-condicionado quanto a, o piso aquecido E olha só, gente, ó Seja bem-vindo então, uma suíte maravilhosa de uma mansão suspensa Gente, eu tô louco pra falar o valor pra você, mas por uh, iniciativa do proprietário não posso te falar o valor Você entra em contato, mas eu vou dizer pra ti, vale muito mais do que estão pedindo, gente Olha que imóvel sensacional Gente, guarda-roupa todo em laca, gente Olha que lindo isso aqui, laca alto brilho, gente Olha que sensacional Aqui, gente, ó, o puxador com pedras vairovas que gente. Olha que lindo isso aqui. Mas que não tem nada, até eu abrir, eu nem posso abrir guarda-roupa. <risos> o proprietário, né? Ó, aqui então o banheiro, gente, ó, dessa suíte maravilhosa. Box de vidro já prontinho. Uh, chuveiro a gás, aliás, o apartamento é gás central. Hidrômetro de água individual, inclusive o prédio tem aproveitamento de água da chuva também, gente, ó, que isso baixa o valor de condomínio. Aliás, o condomínio eu vou deixar aqui embaixo para você, para você ver, tá bom? Aquele quadradinho ali, ó, deixa eu te mostrar, é a aspiração central, tá? A mangueira sai dali e você vai aspirando as suítes do dormitório. Ó, aqui é a segunda suíte também, uma bela suíte de casal, papel de parede, aqui nós temos as cabeceiras estofadas também. Tá escutando o barulhinho de sapato, ó. Imagina aquele frio maravilhoso, aquele frio gostoso. E você caminhando de pé no chão aqui, o piso quentinho. Olha que sensacional isso aqui, gente. Tem que fazer você sonhar, né? Olha só, aqui a gente tem então o banheiro da segunda suíte, tá? São quatro suítes, mais uma suíte de serviço. Beleza? Agora eu quero te mostrar a suíte dos meninos. Aqui no Rio Grande fala dos Guri das gurias como é que fala essa cidade dos moleque <risos> paulista fala moleque né olha só essa suíte tem duas camas de solteiro papel de parede também né ela tem a televisor também e essa suíte ela tem algo diferente tá gente essa suíte ela foi visitada pelo Thor Olha só ele acabou esquecendo o martelo aqui mas logo logo <risos> quando lançar o próximo filme ele vem buscar aqui em Gramado tá Aliás, gente, Gramado é famosa pelo Festival Internacional do Cinema Que está a 300 metros do seu apartamento <risos> Da sua cobertura, né? Olha só Duas camas de solteiro, papel de parede Cabeceira estofada e bem estofada Olha só, gente, isso aqui dá até pra dormir de pé quase aqui, ó <risos> Papel de parede do lado Olha só, caixinha de som ali Caixinha de som aqui Aqui a gente tem as esteiras do ar-condicionado, né? Olha que top, gente, isso aqui Olha que lindo esse quarto, meu caro. Papel de parede lá também. Aqui é o banheiro, ó. Deixa eu te mostrar. Olha o banheiro da suíte. Já com box aqui também. Ó, aqui também é cuba sobre cuba. E agora sim, meu caro, eu quero te mostrar a sua suíte Master na Serra Gaúcha. Olha que maravilha. Vem comigo que eu quero te mostrar. Então, seja bem-vindo e seja bem-vindo à sua suíte Master em na Serra Gaúcha bem-vindo ao seu sonho minha querida amiga meu querido amigo olha que vontade de se atirar aqui gente <risos> olha que lindo isso aqui gente essa suíte tem 70 metros quadrados banheira de hidromassagem tem um walk in dá para você correr dentro do close eu vou te mostrar papel de parede em toda a suíte aqui cabeceira estofada com detalhe, gente, olha, nem sei o que é isso aqui. Se você sabe, você me ajuda. ó, Olha os detalhes aqui, gente, ó. Aqui parece ferro, olha que lindo, ó. Estofada. Aqui nós temos dois abajures também, gente, ó. Que lindos. Nem sei o que isso aqui é porcelana, eu acho. Porcelana, meu cara, Olha só, uh, mais, um, mais um sofá ali. Mais uma penteadeira lá. Uh, todos, todos os móveis aqui em laca gente ó tudo revestido de laca desde lá até que tudo laca alto brilho papel de parede aqui um quadro mas não sei quem é o autor Mara lindo quadro aqui mais uma poltrona estilo né dos 15 televisor Olha o detalhe aqui gente ó para encaixar certinho o televisor tudo em al laca alto brilho aqui mais uma estante Olha que legal gente os livros quadros olha isso aqui que diferente lindo né e aqui a gente tem mais um lustre de cristal aqui de frente aqui para a sua penteadeira pode, vamos dizer que pode ser um, um, um home office né ou pode usar como penteadeira também mais uma estante aqui aqui a esteira do ar-condicionado e a sua suíte também tem uma sacada maravilhosa com vista para o Vale do Quilombo vista para panorâmica para toda a cidade de Gramado praticamente aqui por que toda a cidade, Diego? Porque o imóvel tem quatro posições solar e tem vista pra tudo que é lado, meu cara. Leste, norte, oeste e sul. É sol o dia todo, gente. É um apartamento arejado, né? É uma cobertura, na verdade, arejada. Não tem ninguém em cima de você, né? Você que sonhou tá por cima, a sua chance tá aí, ó. <risos> Bem-vindo, então, ao walking close aqui, gente. É um close que dá pra você correr dentro. Olha que sensacional isso aqui, gente. Aqui tem algumas roupas, e não vou filmar muito aqui, tá? Uh, aqui gente, deixa eu te mostrar tem um detalhe aqui que também é tipo um aproveitamento da cobertura que foi fechado, que você também pode aproveitar para fazer algo aqui, não sei, botar um ar condicionado aqui, botar uma academia, né uma, algumas máquinas de academia, dá para fazer um quarto de jogar, tipo você joga tudo aqui. <risos> né Você decide, gente, isso é sensacional. Ah aquilo ali ó, antes de fechar. É o boiler de água quente da parte dos dormitórios, tá bom? E voltando então aqui, aqui é o banheiro da sua suíte master. Nós temos a cu duas cubas do casal aqui, mais a banheira de hidromassagem, mais dois chuveiros no box aqui, gente, olha que top isso aqui. Não, olha o detalhe aqui, meu cara, olha só. Puxador de pedra, gente, olha que sensacional. Aqui a gente tem duas cubas, tá? Uh, se, se eu não me engano, essas cubas são Louis Vuitton, tá? Tem que confirmar. Torneira, gente, olha só dourada com pedrinhas vai que Olha que lindo isso aqui, meu cara! Olha que sensacional! Um, um espelho maravilhoso. Olha só, todo, todo trabalhadinho, gente. Olha que lindo isso aqui. O único problema é esse espelho é que deixa as pessoas um pouco gordinhas. <risos> um pouco só, não é muito, tá? Olha só. A banheira do casal de Dromaçai, gente, olha o tamanho dessa banheira e com vista para o vale. E, aliás, você pode abrir tudo aquilo ali, abrir a janela lá, você fica aqui, ó, maior de boa aqui na privacidade e ninguém te vê. Só você olha o céu, a serra e a paisagem. Em meio à exuberante natureza de Gramado, o glamour que tem essa cidade e a apaixonante história dos Casais que se encontram em Gramado Que presente você daria para sua esposa, não é? Olha só vocês dois aqui na sua suíte maravilhosa Gente, o apartamento é esse Se você tem interesse, se você gosta desse imóvel Tem um perfil desse imóvel Se você quer um imóvel exclusivo Que não tem nenhuma venda no Brasil Sabe? Chame a gente aqui eu quero, desde já, te agradecer por ver o vídeo até o final O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas quero te desejar saúde, sucesso e paz. E que Deus te prospere e que você né, tenha bastante sabedoria para adquirir dinheiro. Para comprar imóvel comigo, né? <risos> né? Eu creio que a felicidade só é felicidade quando compartilhado. Então eu desejo que Deus te abençoe. Você ganhe muito dinheiro e chame o corretor aqui, tá bom? Será um prazer atender você, tá bom? E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. e Tchau, gente. Até mais. Tchau.